Olá galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Ah, hoje é o dia mais aleatório da semana. Hoje é o dia que você mais gosta. Fala a verdade. Porque hoje tem SBS. Perguntas enviadas pra vocês, respondidas por eu. Que não tem muito gabarito. Eu queria começar lendo aqui <risos> um pix de um centavo que eu recebi do JJ oh, <risos> Vamos lá, Luffy herdou a vontade e o chapéu do Roger sem conhecê-lo Zoro também usa uma bandana, igual barba branca E se recusa a ter uma cicatriz nas costas Teria ele herdado a vontade do barba branca <risos> Cara, fã de Zoro é uma coisa inexplicável, né? Não tem como é sim, ele herdou a vontade do Barba Branca. Herdou tudo: suas terras, seus poderes, o seu sonho de ter uma família. O Zoro quer ter uma família. Obviamente que esse é o sonho que ele herdou do Barba Branca. É isso que você vai achar nesse vídeo. Estudos comprovam que você começa esse vídeo desse jeito aí e termina assim. Então, continue por conta e risco. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Sai, <risos> Yoyo Vamos lá, começar com a pergunta aqui do TKRL. D. Em uma piece, a família Don Quixote é a única pertencente aos Teniel Beatles que foi nomeada na série. Seguindo esta linha de raciocínio, a importância dos Don Quixotes na trama provavelmente deve ser bem maior, não é mesmo? E sabemos como Oda não coloca coisas à toa na série. É interessante lembrar que o ancestral do Flamingo, que era o rei original do reino de Dressrosa, nunca mais foi citado novamente. E levando em consideração que possivelmente Flamingo sabe a respeito de Insama, visto que sua primeira aparição foi logo depois ele falar do tesouro secreto de Mary Joyce, a pergunta é poderia Insamar ser da família Don Quixote e ser esse ancestral de Flamingo, que quem sabe passou pela cirurgia Pereira? TK, muito legal sua pergunta. Eu tinha feito uma teoria há muito tempo disso, eu não fiz vídeo. Eu lembro que eu cheguei a fazer um roteiro e eu tinha um pensamento muito parecido com o seu, de que o ancestral do Doflamingo poderia ser Insamar. E de onde que surge essa, essa ligação? Obviamente porque é ancestral do Doflamingo, mas também porque parece que foi ele que começou com essa coisa da escravidão, é só ver que ele escravizou os Tontatas lá no passado, e eles acabaram sendo salvos ali até pelo Nolan, mas muito tempo depois, pode ser sim, não dá pra descartar não, seria interessante ter uma reviravolta assim de ser o ancestral do Flamingo mas eu acho que a gente e talvez iria parar naquele momento da história de por que esse personagem é tão relevante para ser o chefão, final, o um ancestral do Flamingo, sendo o chefão final da série não sei se casa muito bem, Insama parece uma coisa muito mais primordial ligada realmente à origem das Akumas no Mi, mas eu gosto dessa linha não dá pra descartar, é uma possibilidade real senão Oda não teria colocado como você disse aí, o ancestral, citado ele, não dá ponto sem nó na série, então a identidade de Insama pode sim ser um dos ancestrais de Flamingo. aquele que começou toda uma era de escravidão no mundo, Diego Lima acha que Egg Red pode ser um arco com participação ativa dos revolucionários, ou vai ter somente algumas pequenas correlações com eles e o foco central vão ser os mistérios que o Vegapunk vai revelar. Eu acho que Revolucionários não participa desse arco agora. Talvez no próximo, no próximo talvez seja uma coisa mais ativa. Mas agora eu acho que é só Vegapunk com diversos mistérios sendo revelados. O que, que ele pode revelar, galera? O Akuma no Mi, certamente ele vai revelar, não talvez a sua origem, mas como elas funcionam cientificamente, como elas reencarnam, se existe mesmo um demônio dentro das frutas. Todo esse processo das Akumas no Mi vão ser explicadas pelo Vegapunk. Esse arco é muita revelação. Fora isso, o que mais ele pode falar? A raça do Kuma, né, porque ele estudou o corpo do Kuma, qual é a raça misteriosa do Kuma? Vai ser a raça Oni? Vai ser uma raça que ainda não sabemos, que o Oda não inseriu dentro da trama, que estava extinta e a Big Mom bon também não sabia quando ela falou ali das três raças? A Oni, né, o Kaido tinha chifres e nem sabemos se Oni é mesmo uma raça do mundo de One Piece. Então vai explicar sobre isso. Também pode acabar explicando sobre o corpo estranho do Barba Negra. Por que não? A Barba Negra tá ativo nesse arco. Eu acho que vai ter muita, muita revelação interessante para acontecer. E acaba não tendo tanto espaço para ocorrer um mini arco paralelo com os revolucionários. Então no próximo, ele eles saindo dessa ilha. Talvez o Oda fique mais livre entre as transições de ilhas. Para acabar dando um foco maior para o que aconteceu com o Sabo E eu espero ver o reencontro do Dragon e do Luffy Mas será que isso vai acontecer Só depois que ele achar o One Piece Ou vai acontecer antes? Esse é o grande X da questão Eu acho que as revelações dos revolucionários É só quando os dois acabarem se encontrando Kirumo, você acha que com o arco da sucessão Sendo finalizado em Hunter x Hunter Poderiam fazer a continuação do anime até esse ponto? Poderiam sim é, No anime original de 2011 Eles usaram em média dois capítulos Para fazer um episódio Teríamos aqui mais de 50 capítulos, o que daria facilmente aí um anime de 25 episódios, né? Um anime de temporada. Então dá para eles fazerem assim, até porque você tem a luta do Hisoka e do Kuroro que é insano e eles podem estender isso. E depois trabalhar todo o arco da sucessão, dá para fazer 25 episódios tranquilamente. Seria bem interessante, eu espero que aconteça que tenha assim o retorno do anime. Lucas Rodrigues dos Santos, aquela garotinha é da Skypia, a Aiza... Teria voz de todas as coisas? Porque para ela ter um haki naquela idade seria meio estranho, mesmo que não despertado ou avançado, sem ter conhecimento nenhum, em um nível consideravelmente alto, pois conseguia distinguir muitos acontecimentos. Não é voz de todas as coisas, é realmente haki, você pode ver que ela escuta a voz das pessoas, ela sente quando as pessoas morrem, ela sente as intenções, é o mantra lá de Skypiea que é o haki, não é voz de todas as coisas. Por que ela tem esse haki tão poderoso? Porque ela é uma prodígio, ela nasceu... Com essa capacidade de utilizar esse haki muito mais facilmente do que outras pessoas. Existe isso no mundo de One Piece. O trio monstro do Chapéu de Palha é um, um ótimo exemplo que a gente pode seguir aqui. O Luffy, ele é proeficiente no uso do haki do rei. Um prodígio. Peguem o Ace também que despertou o haki do rei muito cedo. Então o Oda ele construiu isso meio que nas entrelinhas ali de personagens que são proeficientes. Do Flamingo também despertando o haki do rei muito cedo. Aiza é um caso em que despertou o haki de observação em um nível bem avançado e usou isso para conseguir captar tudo que acontecia lá em Skypiea. Aí ah, como diferencia a voz de todas as coisas. Quando você ver ele escutando algum animal, o rei do mar, um Quando como escutar a pedra falando, não tá louco não, é a voz de todas as coisas, tá bom? João Neto, cheguei nos semanais de One Piece, alguns dias eu comecei a ler o mangá e descobri que tem histórias de capa. <risos> como elas são introduzidas no anime? Alguma história de capa já foi introduzida alguma vez? João, <risos> excelente per... olha aí que esse anime tem esse problema né, eu acho que você tem que acompanhar os dois, o mangá e o anime, eu pelo menos gosto, porque o mangá ele te conta toda a história e o anime ele dá aquela romantizada, tem a trilha sonora, tem aquela, aquele dinamismo, as cores, torna um pouco mais épico, eu gosto bastante do anime, mas quem só acompanha o anime acaba realmente perdendo alguns pontos que ficam de fora no lugar como as histórias de capa. Histórias de capa, mais importante de todas, a história de capa do Enel, que não foi animada. Um grande erro deles, talvez isso merecia até um ova, né, fazer uns episódios especiais da jornada do Enel pra Lua seria muito legal. Só que atualmente parece que mudou um pouquinho a cabeça da equipe de produção do anime, porque eles, entre os episódios, colocaram mini flashbacks usando as histórias de capa como para explicar o Caribou em um ano. Foi mostrado ali um flashback do Drake capturando ele e isso aparece na história de capa do Caribou. Então eles acabaram colocando isso inserindo atualmente no mangá. Temos uma história de capa que talvez seja uma das mais importantes porque ela se liga diretamente aos episódios atuais que é a invasão do Aokiji em Holy Cake e sequestrando Pudim. O que eu acho que vai acabar sendo também animado e uma espécie de flashback. Vai aparecer a Pudim lá no anime dentro do navio do Barba Negra e eles vão colocar uma citação ali, aquele maldito Aokiji me raptou. Eu particularmente preferi que ao invés deles estenderem os episódios do anime, como eles vêm fazendo, colocando... Flashbacks, né? Porque podem pegar aqui Quando eles têm um episódio bombástico Eles fazem certinho, perfeito Depois disso eles pegam meio capítulo Meio capítulo de 15 páginas E fazem um episódio inteiro Mas o que, que eles fazem para preencher? Eles colocam flashbacks Então vai falar do Ace Vai passar toda a cena do Ace morrendo E Marineford 15 minutos Só no flashback do Ace Para depois mostrar o que está acontecendo Ao invés de fazer isso Desticar de os episódios porque o ritmo deu ano já não é lá essas coisas, convenhamos, Em vez de eles esticarem e deixarem esse ritmo lento, poderiam colocar as histórias de capa entre os episódios Faz um especial, história de capa desde o começo seria muito legal, eu queria que fossem todas animadas, a história do Gedatsu, aliás, <risos> do nada eu já mudei de assunto Gedatsu, olha só, me cobrem depois hein, Gedatsu caiu do céu, 10 mil metros é um prenúncio do Kaido, o Kaido também caiu de 10 mil metros O que, que o Gedatsu fez? Ele achou vários túneis Ele abriu um resort O que, que o Kaido e a Big Mom vão fazer agora? Vão achar túneis, eles vão cavar esses túneis e vão sair lá em Euba. Tirei do nada isso aí. Mas se acontecer, se acontecer você não ouviu aqui, tá bom? Big Mom Bo e Kaido cavando um túnel Pra sair lá em Euba, eles estão vivos ainda. Eu espero que anime as histórias de capa, tá bom? A B, você acha que o Vegapunk é a chave pro sonho do Luffy? O que a gente não sabe o que realmente é. Ou ele seria apenas mais um possível aliado dos Chapéus de Palha? Eu acho que o Vegapunk pode acabar fazendo parte, sim. Porque você tem umas citações do Vegapunk... Até incisivas, né? Aconteceu na sequência dos capítulos. Falando sobre os seus experimentos e como isto poderia ser replicado por todo o mundo. Ele só consegue fazer naquela ilha. Então as tecnologias como a máquina de comida, né? Lembra aquela máquina de comida do Vegapunk? Ou então o ar-condicionado das ilhas. Parece que isso tem a ver sim com o sonho final do Luffy. Onde ele vai poder patrocinar a startup do Vegapunk. Porque eu acho que lá na última ilha vai ter um enorme tesouro. Convenhamos, vai ter One Piece... Vai ter One Piece, mas também vai ter joias, ouro pro bug, pra Nami, fama, poder e riqueza. É o que se encontra na última ilha. E o Luffy vai pegar esse dinheiro e vai patrocinar o Vegapunk pra ele tornar o mundo de One Piece mega ultra futurístico. Assim como o mundo de Boruto. <risos> A galera já torce o nariz, né? Destruíram o mundo de Naruto colocando tudo tecnológico pro filho dele andar de trem. Pois é, espero que façam isso também One Piece. Aí vamos ter o Tio Piece. O um mundo tecnológico Ao invés de navios Teremos naves espaciais E o filho do Luffy Vai completar o sonho do seu pai, que é viajar... Hoje tá difícil, né, galera? Vamos pra próxima! <risos> Samurai das Pétalas de Rosa Estava debatendo com um amigo sobre a transformação do Gon adulto, lá no Arco das Quimeras Segundo ele, aquilo foi um momento de raiva Igualmente ao Saiyajin do Goku, já na opinião dele Ele acha que aquela transformação tem vindo antes através de um contrato semelhante ao do Kurapika Como o anime e o mangá não mostram nada a respeito, nem nos dá uma resposta clara Eles queriam saber minha opinião é uma mescla dos dois, as suas duas respostas estão corretas. Gon ficou ali extremamente amargurado, ele começou a afundar realmente a sua humanidade quando ele percebeu que não conseguiria salvar Kaito. E o Gon ele começa a afundar a sua humanidade, ele começa a sentir essa raiva, esse ódio de si mesmo. E também acaba fazendo um contrato de uma forma inconsciente. Quando ele decide usar todo o Nen de uma vida, toda a sua projeção futura do que ele poderia ser, para condensar esse poder agora e liberar esse ódio contra Pitou Funcionaria contra Meruem se o ódio fosse direcionado a Meruem muito provavelmente. Sim, o Gon conseguiria causar alguns danos no rei. Eu acho que o Gon adulto naquele momento foi o maior pico de poder de toda a série. Está diretamente ligado a contratos, limitações, como o de Kurapika, afinal ele ofereceu toda a sua vida em troca desse poder, mas também está ligado diretamente aos seus sentimentos. Profit trouxe uma pergunta aqui sobre a teoria que eu fiz sobre Sobre o Baizé e o Barba Negra. O Baizé é uma criatura mítica... Que possui três almas e pode acabar sendo a terceira fruta do Barba Negra. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card. Dá um confere. tá bem legal esse vídeo aí. Mas vamos lá. Observando a criatura, ela tem três olhos, assim como o Pudim. E ele ficou pensando se para um total despertar da fruta do Barba Negra, caso fosse essa zona mítica do Baizé, ele não tivesse que abrir esse terceiro olho como símbolo da revelação da sabedoria dessa besta mística. E para isso, ele precisaria usar Pudim como um sacrifício para sua Akuma no Mi. Com toda a sabedoria que ele despertaria no processo, ele seria capaz... De ajudar seus capitães e descobrirem como despertar também suas Akumas no Mi Tornando então a tripulação Barba Negra a mais perigosa dos mares com todas as Akumas no Mi Desperta Olha que legal Olha, o que reforça um pouquinho esse seu pensamento É a coisa de Nika, né? Fruta do Luffy, que inicialmente era uma fruta da borracha E precisou passar por um processo de evolução grandioso Para conseguir despertar Por que não ter uma fruta Zoan Que tem o mesmo processo, que tem essa dificuldade Baize para abrir seu terceiro olho Tem que ter um processo completamente diferente Como o sacrifício da tribo dos três olhos Que pode ser um animal adorado por eles Não sabemos nada ainda da tribo dos três olhos Legal isso, gostei desse pensamento Não tinha nem... Imaginado uma coisa semelhante da fruta não estar desperta. E quando despertar, possibilitar usar toda a sabedoria. Porque o Baizeia é conhecido como a quimera sábia. Sabe de tudo. É muito antiga. Tem três albas. É bem legal essa teoria, tá, galera? Eu gosto de uma terceira fruta por Barba Negra. As dicas são gritantes: três crânios, três pistolas. Faz sentido, né, verdade? Ele ter uma terceira com nome ainda, mas se for. O que eu geralmente não gosto. É uma fruta que concede a possibilidade de ter dois poderes a mais. Como só porque você possui três cabeças. A fruta do Cerberus. Poderia se usar isso. Já foi dito que não é assim que funciona. Tá, galera? Olha o Orochi. Ele tem oito cabeças. Ele não pode usar oito frutas. Agora desse Baizeu que me pegou é que... É uma criatura de três almas, e eu acho que a alma em si, apesar de alterar o código genético do seu usuário, mas eu acho que a alma ainda é um fator muito importante ligado às Akumas no Mi e ao usuário. É só ver a Big Mom e o Brook, eles conseguem controlar as suas almas, parece que a fruta dos dois é algo mais próximo desse lado. Então eu acho que a alma em si dos usuários pode ser afetada pelo demônio das Akumas no Mi, que pode ser algo muito mais do que figurativo. Pode existir realmente um demônio que acaba se vinculando à alma dos usuários. Vai por ter três almas, poderia talvez explicar como Barba Negra pode usar outros dois poderes. LFNB, você acha que em algum momento vai aparecer algum outro sobrevivente da Ilha de Raralinda além do Nico Robin? Acho meio difícil essa altura da história, mas faria muito sentido ter outros sobreviventes. Um comerciante, um pirata ou até um pesquisador que saiu da Ilha de Sabe quem pode estar muito, muito, muito vivo? O sal. O jaguar de sal. Pode ser o homem com a marca de queimadura. Por quê, galera? Se você voltar, o Alkiji congelando sal, ele usa um golpe chamado cápsula do tempo. O que, que uma Cápsula do Tempo faz? Ela preserva algo para no futuro ser descoberto por alguém. Ele só usa isso no sal. Tanto que depois ele usa o Ice Age, a Era do Gelo e outros golpes que não são parecidos com o que ele usou contra o sal. Só nesse que ele usa especificamente o nome de Cápsula do Tempo de Gelo. Sal pode ter sido preservado após esse ataque. Sobreviveu, obviamente que teve algumas queimaduras. E ser a pessoa que o Kid está Atrás, Não à toa que ele está buscando essa pessoa para ter informações sobre os poneglyphs. Então eu acho que o sal pode acabar estando vivo sim. Seria uma coisa bem interessante, né? Irineu Barbosa Gomes Lopes. Quais as chances do o Tite serem da mesma raça? E a característica dessa raça seria a de não dormir. Que raça amaldiçoada meu. Não pode dormir. Coitados, meu. Um pode controlar a água, o outro controla... A eletricidade, o outro tipo pescoço, os braços. beleza isso aqui faz o quê? Se não dorme. <risos> Pode ser uma possibilidade, tá? Dos dois serem realmente essa raça. Porque, como eu disse, galera. Oni não é confirmado como uma raça. Apesar de estar tá bem implícito. Porque Kaido fala pra Yamato. Né? Yamato, você tem o sangue Oni também. Os humanos sempre vão odiar os Onis. Acabou surgindo essa hipótese bem forte de ser uma raça. Só que o Kuma... Não tem chifres. Kaido usa também um, um ornamento? Não. Você vê que a Mato realmente tem chifres e pode ser algo da sua própria raça. Se Oni não for, sobra uma vaga. Lembra? Três raças da Big Mom que faltava para ela. Gigantes, com toda certeza. Os Lunarians. Kuma não é um Lunarian. Kuma pode ser um gigante? Só se for um gigante anão, né? Kuma <risos> um gigante anão. E essa terceira raça misteriosa que poderia ser, sim... A mesma do Barba Negra. Uma raça que as pessoas não conseguem dormir? Não sei, pode ser algo mais ligado ao corpo estranho. E é por isso que eu disse que dos mistérios que o Vegapunk vai revelar, o corpo estranho do Barba Negra pode ser um deles. Por quê? Porque ele estudou o Kuma. Porque o governo mundial tinha um grande interesse no Kuma e transformar ele em ciborgue, em replicar, em clonar? Porque talvez ele seja realmente de uma das últimas raças misteriosas que tem um corpo completamente diferente Barba Negra seria então o último remanescente que ainda mantém as características originais do seu corpo e que possibilitam ele comer duas Akumas no Mi. Não dá pra descartar. Gosto bastante. Kuma, Gigante Anão. <risos> Kuma, Lunaren que tingiu o cabelo e cortou as asas. Ou Kuma, Uma raça que não dorme. Coitado. <risos> E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido Se você chegou até aqui um salve especial Não esquece de deixar sua pergunta aqui nos links Pô, deixa suas perguntas aí, que uma hora elas aparecem E é isso, até a próxima Levo para assistir